Saudações povo, eu sou o Mr. Bunny e calma, eu posso explicar, ok, calma aí. Não, eu não me tornei um VTuber. Pelo menos, não ainda. Eu, em minha forma esquelética, neste momento, estou dentro do VRChat. Se você me acompanha há bastante tempo, você deve saber que eu trouxe bastante vídeo de VRChat o canal principal. Inclusive, trouxe um para esse canal aqui, que foi muito divertido. E eu também já trouxe alguns outros conteúdos de realidade virtual, tanto do Five Nights at Freddy's, quanto um vídeo lá, vendo os eventos do Fortnite dentro do VR, e foi engraçado, pá caralho. Bem, eu sou um grande entusiasta de VR, eu amo jogar jogos em VR só que eu nunca tive tanto acesso porque o quarto da casa que eu morava antes era muito pequeno e pra jogar em VR você precisa de muito espaço. Então eu acabei sempre trazendo poucos vídeos de VR, sendo que eu queria fazer várias coisas, queria fazer vários vídeos. E para esse ano de 2021 eu gostaria de aplicar isso um pouco melhor, até porque agora eu tenho um espaço maravilhoso pra fazer isso. E para introduzir esse conteúdo aqui no Bonudo, até rimou, meu pau parece um canudo. Tô trazendo pra vocês hoje esse vídeo de Murder, que é um modo maravilhoso que consiste em várias pessoas que nascem dentro de uma casa, sendo que uma delas é um assassino, uma delas é um detetive e o resto são inocentes. É tipo um Among Us, só que é bem diferente. Por quê? Porque no Among Us você tem cooldown pra matar as pessoas e você tem aquele lance de você poder investigar os corpos e reunir todo mundo pra fazer uma reunião. No Murder, não. No Murder você não tem cooldown, você pode sair matando que nem louco. O jogo é uma bagunça, é um desespero e todo mundo pode falar a qualquer momento, pode sair gritando e dedurando as pessoas. Pessoas. E a gente jogou várias dessas paradas na última live que eu fiz e eu decidi fazer um vídeo sobre isso porque ficou bem engraçado. Então é isso. Eu espero que vocês curtam porque eu curti muito o resultado desse vídeo. Se você gostar, deixa o likezinho aí embaixo. Se inscreve nesse canal aqui pra gente, quem sabe, chegar aos 100 mil inscritos em algum momento. Imagina que maravilha ter duas plaquinhas na minha parede. Que é isso. Fiquem com o vídeo. Opa, rapaziada. Ah, tá tudo bem, bem, bem, mano? Pega um avatar mais ou menos nessa média mini do Gabriel aqui, ó, de, de altura. Be, be, be. Bom, amor, chute. Bom, Bom. Bombs. You want it? Tá, ó, ó, ó. Pra quem não sabe, para quem não sabe, tem o assassino, um detetive e nós, somos, os bestanders são os inocentes, que somos nós. A gente precisa achar pistas por aí. Então procurem e se a gente juntar as pistas, a gente consegue uma arma pra quem sabe a gente descobrir quem é o... O assassino. Pera, o macaco é o assassino? Não, calma, calma. O xerife. O que, que você não, fez com não. esse cara, o macaco? Por que, que ele tá caído? Não, ele tá só... caído. É, você tá com uma se arma se na mão, cara. Não, que isso, cara. <risos> que... Para minha mãe. Morshu. <risos> não. <risos> não. Vamos, vamos concluir essa pelo Morshu, rapaziada. Costa, bitch. Você tem costa. Obrigado, mamanco, Obrigado de verdade, cara. Ó, oh, achei uma pista. Ó, oh, uma trap aqui, ó. O, o, o murder pode usar essas traps, tá ligado? Opa, Sprinter, tudo pode? bom? Né? Por que você tá parado do lado daquela faca ali, mano? Oi. Não sei. Eu tô aqui guardando pra ver se ninguém vai vir pegar. Entendi, mano. Da hora, Foi da hora. Bom, né? Nada por aqui. Caraca, só achei uma até agora. Opa, aqui. E aqui. Duas juntas, foda-se. Opa, mais uma. Putz, falta uma só. Dale, mais uma caralho! Caralho, que viado! Não! não! Caralho! Não tiro, Não Caralho! ele me matou! Não! Figa da... Foda-se, tranquei eles lá. <risos> ah, ah, <obrigado. risos> Corre no globo, refletor! Corre! fica da... O detetive tem que estar presente, tá ligado? Isso que é foda, com muita gente... Ixi, rapaz, aí foi só eu falar, agora eu vou ter que honrar. Agora eu vou ter que representar. Ai, merda, ó, comecei bem. Puta que pariu. Pariu, velho. Me Acertei? Eu acertei? Nossa, o Caralho, a gente, é gente se matou! <risos> Eita. Vocês são o pior detetive do mundo, gente. Ai, caralho! Meu Deus. Calma, tá tudo bem. Que merda, que merda. Mano, conta a foto, velho. É o, <risos> <bom. risos> <risos> <risos> oh, é o Bonnie! Já sei. Ela colocou o, coloco o trap aqui, ó. Eu colocou o trap aqui. A ah, arma deve estar ali. Não tem Oh, né? ah! shit! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Volta aqui, caralho. Filho da puta que pegaram a arma! Como que pegaram a arma, velho? Ah, aqui que serve as fotos, ó. Você tem que juntar elas aqui. Ah. É isso que o... Eu... Que o Dremelions falou. Opa, a fotinha aqui, ó. As fotos parecem que ficam sempre no mesmo lugar. Ah! Machu! É o da Dá... Cuidado! Cheguei chegando. Que medo, véi. Oi. Ah, caralho! Não faz isso. Eu falei isso no começo, véi. Quem falou que tem uma faca aí? Faca, é, só, só impulsor, consegue ver faca. É, é, é, é, foi você, cachorro quente 900? Corre, rapaziada! É o cachorro quente, é o cachorro quente! Cadê o Dremel? Cadê o Draminhus? Aí ele aí! <risos> <risos> Filho da puta! Eita! Coisas aconteceram ali. daí vai aparecer uma. Madrigado, uma... uma... Bem lá, tô ligado, tô ligado. Ele tá pra lá? Madrigando. Ele tava tá, tá falando, lá, no andar de cima. Volta aqui, vamos, trocar a porta. Olha ok, ok, ok. aqui, ok. aqui, olha aqui. Tranquei, aqui. tranquei. Aqui o ventinho do ventilador pega em mim, que gostoso. <risos> Mas também é <meio> que parece. Tá... <risos> é durando o bonde, né? porque tem um. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. aqui, aqui cabral, cabral. Vamos tentar, vamos tentar. Nice. Ai caralho. Quem na porta. <risos> ele tá vindo aqui, ele tá aqui! Ele tá aqui, ele tá aqui atrás de mim! Ele tá aí! E isso, eu sou otário! É o Splinter, É o Splinter, Acho que é, mano. Loney, vem pra sala detetive. Por quê? Porque eu sou detetive. Porra, vem Só você que é que pro porão! Calma aí, eu vou, eu vou buscar ele, se não vou voltar, tá Bonnie, eu te amo. Relaxa, eu vou com você, eu tô levando uma foto. Ah! Ai, que susto, achei que era uma faca. Opa. Fa Caralho, o Murilo morreu pra trap! O Murilo morreu pra trap, velho. Nossa, mas ele não viu a trap, sério. Ele foi muito burro. Ô, Bonnie, abre essa porta aqui. Olha Bonnie, abre aquela porta, Bonnie. Pera aí. Ah, não. <risos> Nossa, ele tá bugando. Aí. o Ai, o Caralho, eu demorei pra raciocinar. Ele vai matar todo mundo. Tirão, Vou te dar um tirão. Vou te dar um tirão. Meu demotir. pau na sua mão. Tem alguém transando aqui dentro, velho? Opa, oh, desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí Tá Tapar na gostosa. Hã? Ganhamos. Que, que, que, eu vi isso mesmo. Oxu. Você só pode passar aqui se você tiver crédito. Então, fica pra próxima. <risos> Salsinha. Salsinha. Gente, eu acho que eu descobri um assassino. E é por isso que ele não matou ninguém até agora, porque ele tá FK. Salsinha. Caralho, que medo. Todas as pistas estão aqui, velho. Ele é o um assassino, mano. Aqui. Mata, mata o Sprinter. Você. O que, que você tem a dizer pra se defender, filho da puta? E aí? Vai dizer o quê? Ai, caralho! We'll